estamos aqui na live, ó. Pegando a referência ali é do macaquinho. <risos> Ué, rapaziada, vem aqui pegar o bagulho na caixa postal, ó. Eu e o mano dig, que deixou a gente forte hoje na live. Só tinha esse bagulho aqui. Vou abrir pra ver assim que eu subir. E vou botar aqui no stories. Partiu.